Olá, pessoal, meu nome é Patrícia e seu é canal Lares e Lugares. Eu estou assim por motivos de que estou morta com farofa, porque faz uma semana que nós estamos fazendo mudança. Eu achei que, ah, eu vou levando um pouquinho de cada vez, não precisa de ajuda, não precisa contratar ninguém. Trouxa, trouxa. Meu senhor. E aí, eu vou fazer um tour pela casa. Vocês me disseram lá no Instagram, ah, arroba lá esse lugar que queria um, um tour. A maioria esmagadora aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que são as casas aqui. É uma casa bem comum, assim, né? É uma tipologia bem comum. Se chama, eles chamam aqui de townhouse ou townhome, porque elas são casas geminadas. E é de gesso acartonado, estrutura em madeira carpete, embora eles estão trocando, parece que agora eles já vão colocar peso de madeira por tudo e eles deixam, parece, só nas escadas, então eu vou mostrar pra vocês. Ai, embora eu queira ficar deitada aqui, vamos lá. Essa é uma casa de dois quartos, quando nós nos mudamos pra essa casa aqui, logo no início, não, um pouquinho antes da pandemia, não fazia, eu acho, nem um mês que nós estávamos aqui quando declararam a pandemia. Faz dois anos e meio por aí. Uh, não tinha casa de três quartos. É, sempre foi muito difícil encontrar casa de três quartos aqui nesse condomínio. E nós fazia para um ano, né? E quando ia renovar para tentar encontrar outra casa de três quartos, também não tinha. No outro, não tinha. <risos> e nós acabamos ficando na né, de dois quartos mesmo. No início, então, estávamos eu, a Bela e o Léo aqui, né, que nós viemos pra cá. E aí, depois, um ano atrás, o Edson veio também. E aí, imagina, né, o dois quartos estava muito apertado. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que é a casa, então. Agora eles estão instalando isso aqui pelo celular, mas não tinha. Eles instalaram agorinha. Chega aqui com essa sala. Tá suja ainda, né, eles vão arrancar esse carpete aqui. Isso aqui também, então eu não vou nem limpar o carpete porque eles vão tirar tudo. Eles estão atualizando as casas, quando as pessoas saem eles já aproveitam e atualizam, né? Ela tem pé direito duplo, eu, eu gosto bastante dessa área aqui, ó, que tem um mezanino ali. Aqui embaixo vai para a garagem. Ali a garagem, tem um depósitozinho aqui. É o boiler. Aqui tem um lavabo. Aqui a sala de jantar. A cozinha. Aqui é uma dispensa. É bem comum isso amado por aqui. Aqui é a área de serviço, entre aspas, né? Porque só tem as duas máquinas. Abre assim. E a máquina de lavar e é secar ali. Aqui onde eu deixava o café cava cafeteira torradeira e as coisas aqui em cima que é bem iluminado tem essa janela que dá para frente aqui eles trocaram enquanto eu estava em plena mudança ótimo quebrando aqui tudo né fazendo poeira esse ar-condicionado tava incomodando desde antes de eu mudar pra cá. Quando eu mudei pra cá, isso aqui estava alagado e tinha um aparelho aqui secando o carpete, porque ele tinha alagado inteiro. E eles resolveram trocar agora que eu tava me mudando. Esse aqui é o quarto da suíte master, suíte principal. Tem um closet. Aqui. Não é aqueles walk-in closet que eles chamam. Ele é bem grandinho, tamanho bem bom. Aqui é o banheiro, aí tem outro quarto. Ah, não, o Master é esse aqui. Falei errado. É esse aqui que é o Master. Ele tem pia dupla aqui. Esse que é o Master. Tem um negócio pra guardar coisa aqui. Bem útil. E o Closet aqui. Eu não acho ele tão grande pra ser da suíte master. Eu gosto bastante dessa casa. Ela tem uma vista pro lago aqui. Que eu já mostrei várias vezes né, no meu, nos stories e até em alguns vídeos. Gostava de ficar sentada aqui. Aqui, né? Olhando lá pra fora. É bem posicionada aqui, é tranquilo, assim, em relação a barulho, né? Não tem muito movimento, porque é interno e é na beira do lago. Gostava bastante aqui da casa, mas estamos nos mudando. Vamos mudar para uma casa um pouco maior. Eu gosto dessa integração aqui da área de jantar para a sala lá embaixo. E é isso, pessoal. Esse foi um dos motivos do meu sumiço do canal por uns. um mês, será? Tempinho, né? Mas olha, fora esta mudança que estamos fazendo, tem ainda um monte de coisa acontecendo. Como eu já falei antes, né? Nós recebemos os nossos work permits e começamos a trabalhar todo mundo ao mesmo tempo. Dividindo um único carro e tudo aqui é longe, né? Vocês sabem que para morar em Orlando precisa de carro. E dividir um só não tá fácil. Mas se inscrevam no canal para saber os nossos próximos passos. Que tudo tá mudando por aqui. Se vocês querem se atualizar, e nos sigam no Instagram também. Que quem segue lá fica sabendo das coisas com mais antecipação. Né? Conforme elas vão acontecendo Eu vou contando tudo por lá Até mais era isso então ah, Tchau, tchau ah, Tchau, tchau Já lembrei de deixar o like? Deixa o like se gostou do vídeo E se inscreve no canal E ativa o sininho Dá uma voltinha aqui no canal Pra ver se tem vídeo novo Porque nem sempre o Youtube notifica A casa é assim ó Tem um como se fosse um prédio inteiro aqui, e daí uma porta e uma janela. É uma casa. Tem um pátiozinho na frente.